Yeah Suicida Episódio 2 Sinfonia da Vida Yeah RNZ Produções Como um eclipse lunar O corpo e a mente em sincronia Vivendo a vida na rima Sempre em sintonia A Sinfonia da Vida Eu ainda sou o mesmo apesar de tudo que um dia eu passei Eu ainda tenho sonhos e mesmo acordado nunca fraquejei Vida após a morte existe e eu tô aqui pra provar pra vocês Tantas vezes morri, mas eu sempre vou ter Um louco desperto pela madrugada Parado no tempo pensando se vai melhorar Rulita russa de sentimentos um dia essa bala acerta Só proteção que eu peço acendo essa vela Pra minha família que é o que interessa. O beck tá queimando, fumaça sobe. E eu, com a impressão de estar ouvindo vozes, muitas vezes me dão conselhos, talvez seja sorte. Deposito a fé nos meus santos e mais uma vez encabeço. Mas que nunca morre. Vivendo a vida e aproveitando o se pode. Cansei de problema, hoje eu só quero uma lote Cansei de peco sempre em frente, eu sigo firme e forte Desculpa mãe por todas as vezes que eu já te fiz chorar É que eu tava meio louco, mas nunca foi intenção fazer você se preocupar É que eu também tenho objetivos pra alcançar E mesmo sendo novo, tenho problemas pra solucionar Que às vezes me cercam e eu tenho que me esquivar. Tragam bebidas e drogas pra eu me acalmar. Mantenho a postura apesar do pesar. Se essa ansiedade um dia dominar, sei que eu tenho um bonde inteiro pra me ajudar. Ah, ah. Pra me ajudar. Que Deus perdoe todas as mancadas, o mal desejado, as verbas desviadas, cigarro, fumadas, garrafa virada e todas feridas causadas pelo poder das minhas palavras. É que às vezes o ego cega, ser humano é falho, doença na terra, o futuro da terra na mão de poetas. Fato um suicida, mas que nunca morre. Vivendo a vida e aproveitando, vê se pode. Cansei de problema, hoje eu só quero uma lote. Cansei de pé é que eu sigo em frente, firme e forte Um suicida mas que nunca morre Vivendo a vida e aproveitando, ver se pode Cansei de problema, hoje eu só quero uma lote Cansei de pé é que eu sigo em frente, firme e forte Tamo sempre em frente, não pensa que é brincadeira Montei o meu time, tão forte, respeita Apesar dos pesares, nós vesti a peita RNZ 03 de novo ah, Respeita